Fala, fala galerinha. E aí, Eu sou o Norberto Paral. e esse é mais um elefante literário e vamos falar para vocês sobre livre-arbítrio literário. Desde o início do canal, eu tô querendo fazer algum vídeo relacionado ao assunto e recentemente o Geek Freak soltou um vídeo meio que relacionado a isso falando sobre maturidade, leitura e... a gente vai deixar aqui nos cards pra vocês darem uma olhada Além disso, pra complementar a ideia, a Dessa do Louco dos Livros mandou no Twitter pra gente, pra gente falar um pouquinho sobre livros que um tinha gostado e o outro não, então era a ideia que a gente precisava pra fechar o vídeo de uma forma interessante Mas enfim, aí o que a gente pensou? Acompanha a gente já percebeu que a gente não tem um gosto muito parecido. Assim, não, não é muito parecido. A gente, não, a gente não costuma ler os mesmos livros, só que a gente descobriu que a gente tem quase 40 livros em comum. E aí, o que, que a gente fez? Escolhemos quatro livros para exemplificar por quê, ou, que, ou o que eu posso falar? Para mostrar que todos os livros, vamos botar assim, podem funcionar para umas pessoas e não funcionar para outras pessoas. É basicamente esse o vídeo que a gente vai fazer hoje. Então, sem nos alongar mais, vamos direto o que interessa. O primeiro livro que Carol leu e gostou muito, me recomendou foi Mentirosos. Só que quando eu li eu não tive a mesma experiência, nem os mesmos sentimentos pelo livro quanto ela e todas as outras pessoas que amaram o livro. Porque eu achei meio... não achei tão assim... Eu acho que eu meio que descobri, não vi tanta surpresa no desfecho. Então foi uma coisa que não funcionou tanto pra mim quanto para Carol Lili conhece o livro, sabe que assim, no booktuber é um livro inclusive meio polêmico, muita gente ama, muita gente odeia, eu conheci o livro ainda quando os booktubers estavam recebendo aquele da capinha amarela que não tinha capa ainda, enfim já fiquei curiosa daí, então ainda não existia muito eu não lia o da capinha amarela, né que fica bem claro, eu conheci <risos> o livro me interessei por ele desde o início, quando ele começou a surgir, acho que na Bienal do ano retrasado e aí, pra mim foi uma surpresa eu gosto muito da narrativa dela, acho que dos aspectos principais do livro, primeiro, eu não tenho costume de ler muito livro do gênero ou livro, por exemplo, policial, geralmente quem tem costume de ler policial já, ou livro de mistério, já sacou qual era dele antes do, do final e eu não consegui pagar, então foi um ponto positivo pra minha leitura, então pra mim funcionou, só que enfim, as pessoas têm o direito de não gostar, têm o direito de discordar, todo mundo tem que concordar e discordar, minha gente, tem que ser assim. É. Esse é o lema da vida, a regra É, tem que concordar e discordar, exatamente Então, funcionou pra mim, não funcionou pra Norde Por outro lado, como algumas pessoas já sabem Que eu tô sabendo que já sabem Um livro que não funcionou pra mim a princípio Que também já é outra coisa que eu quero comentar já já Foi A Menina Que Roubava Livros Quando eu li a primeira vez eu não gostei Tanto que eu parei na metade E é um dos livros favoritos de Norde. Eu li esse livro, como algumas pessoas já devem saber Como foi dito em outros vídeos, no Ensino Médio Foi um dos primeiros livros maiores, mais incorporados que eu li e num momento que eu tava muito propenso a receber informações A não sei, a aceitar, a gostar do que eu tava Como eu tava descobrindo novos mundos Então foi uma coisa que me cativou muito E a partir daí esse livro se tornou um dos melhores da minha vida E eu criei um afeto muito grande por ele Então quando eu vi que outras pessoas não tinham gostado Eu fiquei muito triste Mas depois é que a gente entende Que cada pessoa tem o seu momento na leitura E que você não necessariamente tem que gostar desse livro nesse momento Porque todo mundo tá lendo e porque todo mundo tá gostando dele Que inclusive eu gostei Tá vendo? Uhum. Anos depois eu reli. Também tem muito esse de vibe, né? Assim, Às vezes a gente não tá pra aquele livro. Não tá e você guarda. Hoje em dia eu abandono o livro bem menos. Eu sou daquelas que fica. Sabe a esperança? A esperança daí. e você. Não, mas vai, vai me que sei. melhora. Muitas vezes não melhora. Mas antigamente, quando eu costumava abandonar livros mais assim, eu abandonei. E anos depois eu reli do início e eu devorei o livro. Ou seja, eu nessa fase eu estava na vibe dele. Então acontece muito isso também. E de simplesmente você não está para aquele livro, também está ok acontecer isso. Se você não gostar, pode abandonar, depois pode voltar. E todo mundo é livre, minha gente. Todo mundo é livre. Outro livro que, inclusive, é o livro da vida de nossa amiga Pan Gonçalves. <risos> que Carol leu, gostou muito e me indicou, foi A Lista Negra. Quando eu li, eu li, eu passei pelo livro e do jeito que eu comecei eu terminei. Eu não senti muitas emoções. Não que eu não goste do tema, acho que inclusive o bullying é um assunto muito importante, que deva ser retratado, que deva ser tratado e discutido com afinco e com observações e com seriedade. Só que o livro não, assim, eu não vi muita, sabe? No momento que eu li, eu não tava, eu não tava na vibe do livro. Então ele acabou que não me cativou muito. É, no meu caso, eu gostei muito por ser um livro com narrativas alternadas. que E como... Eu gosto de também livros com assuntos sérios, né? aquela coisa do palpável Bullying é um assunto que eu gosto bastante e também reconheço a importância de ser retratado nos livros eu Acho que os jovens precisam ler mais sobre isso e ver as consequências que vão trazer Então foi um livro que me impactou muito, Sim, Eu não, eu sinceramente não lembro se eu chorei nem nada, mas eu lembro que eu fiquei caramba com... É, é muito forte, né? Eu fiquei, não, é assim. eu fiquei impactada porque como tem essa coisa das visões diferentes Tem umas partes, por exemplo, dos pais eu, enfim, não vou entrar em detalhe da história, mas tem muitas visões diferentes. E principalmente a visão dos pais me chocou muito. Eu lembro que foi uma coisa. Eu li já faz um tempo, mas eu lembro que foi uma coisa que na época me impactou muito. De verdade, de verdade. E é um dos meus livros favoritos. O quarto livro que a gente encontrou, que a gente não concordou muito, foi O Menino do Pijama Lustrado, que anteriormente eu sempre confundi e falava o Pijama do Menino Lustrado. <risos> <risos> mas foi um livro que eu não gostei muito. Ele não não funcionava pra mim, e não funcionou eu demorei muito pra lê -lo. assim, anos também, e aí, o livro é super fino, né é um livro mais voltado, na minha opinião, pro público infantil e juvenil, não sei se é mesmo, só, só conferindo, eu li quando era mais jovem e acredito que por ele ter uma linguagem simples ele me atingiu mais do que atingiria outras pessoas hoje em dia, por exemplo porque de um Boyne, ele pega assuntos que são sérios e trata eles de uma maneira leve, de uma maneira meio que superficial, e foi muito fácil pra eu perceber como é que as coisas funcionavam naquele tempo, na segunda guerra e tudo mais, já que eu nunca fui muito fã de história na escola. Fiquei sabendo disso aí. <risos> então foi um livro que funcionou pra mim na época. Hoje em dia não sei se funcionaria, por exemplo, mas que não funcionou pra Carol quando ela leu. E também tem muito isso. De você ler um livro de uma época, gostar muito, mas quando vai reler, não gostar nada. Do é. mesmo ou jeito que a gente já falou. o Acontece, gente. Acontece. Vamos lá, respeitar as opiniões. Aceitar e seguir aceitar em frente. Aceitar né? que as pessoas podem ou não gostar do mesmo, dos mesmos livros. E, inclusive, uma coisa que a gente não comentou outro vídeo que já faz um tempo que se saiu, que eu lembrei, foi o vídeo de, do Cabine, de Tati Lake, que ela também falou sobre isso, os 10 mandamentos do leitor, também tá aqui nos cards. E é bem interessante, eu acho que todo mundo, se a gente seguisse esses 10 mandamentos, o mundo seria melhor, minha gente, mundo seria. seria melhor. As pessoas se respeitariam mais, entendeu? O negócio é ler. Sendo clássico ou não sendo clássico, eu acho que tá válido, dependendo do gênero. Por exemplo, todo mundo sabe que eu não sou fã de fantasia, mas eu estou ok com as pessoas que gostam de fantasia. Não vou nunca ler um livro de fantasia, não vou dizer é isso A pessoa também tem que estar tá aberta A cabeça aberta Pra, né Novas coisas Aqui que um dia eu passo a gostar Não impede, minha gente É o que É o livre-arbítrio Porque a pessoa tem que ler o Esse que é. Quer. É o livre-arbítrio Se você quiser ler, sei lá Culpa das Estrelas Crepúsculo Esses blockbusters Vamos ler Ler, gente O Vamos negócio ler. é ler Inclusive Muita gente começou a ler Por causa de livros Que muitas vezes são Desprezados Menosprezados, como... né ah, Muita gente começou o gosto mesmo Pela leitura E aí depois a gente vai mudando os gostos mas o início, muita gente começou assim então o negócio é que começar isso aí, uhum. até porque toda leitura é válida de toda leitura você tira um aprendizado sempre você aprende algo ruim, vou... né? é, mas, <risos> pro bem ou pro mal você vai aprender alguma coisa, vai é. tirar alguma coisa dali ou não, né, você não tira, você só vai se divertir mas na pior das hipóteses você vai se divertir é. ou não, quando você não gostar do livro mas aí você sempre pra <risos> frente, lê <ler> outras coisas <risos> mas aí você começa a aprender o que? o que você não gosta, Isso. É isso também importante você vai selecionando, a seletividade uhum. é o que é uma coisa muito importante na vida da pessoa. Ah, é. Nem todo gênero que a gente gosta, necessariamente, vai ter todos, todos os livros bons. nossos preferidos tipo ah, assim. Muito relativo. Tudo é relativo na vida. Tudo é relativo. A gente chegou a essa frente. conclusão nesse vídeo, mais uma vez. Só comecei a se exaltar porque é, eu não sou dá muito importante Dá um resuminho, ler, né, <risos> da, da margem pra vocês comentarem aqui embaixo o que é que vocês estão achando. É, digam aí. Né? Também vejam os vídeos que a gente botou nos cards são bem legais sobre o assunto, mas antes deixam aqui a opinião de vocês, se vocês concordam, se vocês discordam, se tem livros que vocês gostam e, a, e sei lá, a a não gosta ou vice-versa que acontece gente, acho que se todo mundo começar a aceitar e firmar esse pensamento pessoas são diferentes, gente a coisa mais maravilhosa da vida é cada pessoa ser uma pessoa imagina isso: se todo mundo gostasse de todos os mesmos livros, isso é muito chato não ia ter com quem discutir, não ia ter o que falar, o que comentar, E é se só existe no mundo, diga aí, só um não ia ter graça, não ia então vamos, vamos fazer isso ó. então é isso, né? É. você gostou, faz o quê? Curta aqui embaixo o nosso vídeo. Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais. Se inscrever no nosso canal, ó, se ainda não for inscrito. Tirar Vem a onda com cabelo de, de novo. Ah, meu cabelo é novo. Claro, e mais. ó aqui. Uh. <risos> tá só um nada. É, não. Okay. <risos> então é isso, galera. E... Valeu! Valeu! Show. Vamos ver a device? é <risos>